Neste vídeo, vamos explicar o que é necessário para termos o Views a funcionar em pleno na nossa instalação. Ainda vamos visitar a página de projeto Views em Drupal.org e criar uma View simples que vai listar todos os cartoons da nossa instalação. Na página do projeto em Drupal.org Project Views encontramos informação muito interessante sobre este projeto, que é o projeto mais popular, aquele que recebe mais uh, inputs, aquele que uh, tem o um reconhecimento de toda a comunidade Drupal e uh, é aquele também, ou é a página mais requisitada e mais visitada de todos os módulos conteridos. O interessante também é que temos logo notícia para quem uh, ainda não sabe que o Views, Uh, foi integrado no Drupal 8 no seu core, o que significa na prática que no futuro não será necessário instalar o Views, ou seja, ele já está disponível, pronto a funcionar quando instalamos o Drupal, isto para o Drupal 8. Uh, também temos a notícia de que o Drupal 7 depende do Chaos Tools, portanto temos que ter o cuidado de instalar e ter disponível este módulo. E uh, ainda há referência às três versões do Views, a 1, a 2 e a 3, que sabemos que correspondem a versões diferentes do Drupal. Uh, para o nosso caso, o Drupal 7, temos que utilizar a 3, e isto confirma-se aqui na zona dos downloads. Se repararem, para o 7, temos apenas o 3, não, é? não há uh, opção de escolher a 2 ou a 1. Uh, e ainda bem, porque efetivamente a versão 3 é aquela que tem o interface muito mais avançado, muito mais interessante, muito mais opções, como depois veremos. No caso, ou para quem estiver a funcionar com instalações Drupal 6, tem sempre o 2 e o 3 à escolha. Existem mesmo formas das pessoas converterem um sistema 2 em 3, fazerem, digamos, a migração, do Views nesse sentido, e uh, ganham sempre em, em, em estar na 3 porque efetivamente é a versão melhorada. Não temos notícia do que se passa com o 5 nem com o 8, mas este link uh, aqui em View All Releases uh, permite-nos efetivamente filtrar por uh, uh, versão, não é? aqui o que, o que é que está a ser utilizado. Reparem, no Drupal 8 e por curiosidade, Efetivamente, confirma-se que é o 3 e não está prevista, digamos, nenhuma alteração especial de interface ou de grandes filosofias de funcionamento do Views para o Grupo 8 Haverá sempre algumas alterações, mas toda a energia está concentrada, efetivamente, na inclusão e na integração no Coro, que já é um trabalho bastante exigente. Para o 7 temos efetivamente o 3, e reparem que temos as releases anteriores, mas a última está sempre no topo. O 6, como já vimos, tanto usa o 3 como o 2, e por curiosidade, até porque nós sabemos que o 5, ainda há instalações em Drupal 5, como é óbvio, e, e utilizam o Ranch 1 do Views, portanto, uma versão muito antiga uh, do Views, e muito básica do Views. Uh, ainda tenho o 4.7, porque sabemos que, uh, efetivamente, na, na, quando Miles criou o Views, uh, ainda estava, portanto, o Drupal no 4, portanto, ainda existem essa, essa, essas versões muito preliminares. Voltando à nossa instalação e, digamos, visitando a página dos módulos, vamos verificar então o que é que precisamos efetivamente para termos o grupal com o Views a funcionar. E reparem, portanto, não se assustem com a quantidade de módulos. O que acontece é que neste projeto já temos todos os módulos disponíveis para depois ativarmos. Reparem que a maior parte deles está desligado. E vamos gradualmente ativando e trabalhando e configurando e verificando as alterações de cada um dos novos, das novas opções, dos novos módulos. O que é certo, e o que é, o que temos de começar por fazer é por ligar o Chaos Tools que aqui a área do Model Filter nos ajuda. Portanto, temos aqui a suite do Caos e temos que o módulo principal do Caos Tools estar ligado, porque ele efetivamente é um requisito para que o Views funcione, isto no Drupal 7. Depois, na área do Views, que me vai listar todos os módulos relacionados com o Views, temos o Views, que é o principal, e temos ainda o Interface. Estes dois convém estar efetivamente Uh, ligados e reparem que tenho a confirmação de que o Views depende do Caos e que ele já está uh, ativo, portanto, não tenho por aqui problemas. Caso me esqueça, uh, também não é problema nenhum, imaginem que não tinha ligado o Caos, uh, arrancava ou queria ativar o Views e o Views UI, o Drupal dá-se conta e o que faz é, uh, não tenho o Caos ligado, vou, vou ativá-lo, portanto, apenas uh, uh, faz ele isso por nós, Uh, e dá notícia de que o vai ligar, uh, simplesmente. Chama a atenção para o seguinte, tenham em atenção e não se esqueçam de, de, digamos, de ativar o interface, porque significa que se este módulo estiver desligado, não conseguem aceder à estrutura Views, portanto, não vão ver este item de menu para aceder a toda a listagem das Views e poderem configurá-las, trabalhar o Views normalmente. Portanto, o interface aqui é importante. É claro que não é importante quando o site já estiver em produção, mas quando estamos a criar, a trabalhar e a fazer site building, é fundamental. Portanto, tendo esta configuração, voltamos, voltamos ou visitamos o nosso link Views, Structure Views, ele está a utilizar o um Overlay, e portanto temos este path, Admin Structure Views, temos então o interface principal de gestão do Views, e vamos adicionar a nossa View muito simples, que é ou que vai listar todos os cartoons existentes na nossa, no nosso projeto. E então, damos o um nome à View, portanto, isto é, um, é um, nome, um nome que vai ficar visível e ele transforma em nome de máquina, o grupal. Também escolhemos o conteúdo, neste caso é um, é um content type cartoon, como sabem, e vamos selecioná-lo. Queremos do tipo, conteúdo do tipo cartoon, e vamos deixar o resto das opções assim. Vamos criar uma página, este não vai ser, digamos, o formato final, mas para já vamos criar uma página simples, cartoons, com o path, ou seja, o endereço cartoons também simples. Isto depois, e é bom que, que entendam isso, qualquer uma destas opções aqui é depois editável e alterável. Portanto, nós não ficamos depois presos a esta decisão. É importante como arranque para criar a view, porque agiliza o processo, mas não, não ficam com a sensação de depois não podem alterar, porque podem. Podemos também criar um menu, neste caso, não sim, podemos criar. Vamos criar em main menu, cartoons. Uh, e uh, o bloco não queremos, guardamos e saímos. E temos então a nossa View com uh, o título Cartoon, está no endereço Cartoon, como nós escolhemos, é uma página, tem 10 itens e uh, ao fim desses itens tem uh, o Pager, um Full Pager. Temos aqui o link para a editar diretamente e é o que depois vamos fazer mais tarde, mas digamos que viram como rapidamente nós criamos uma listagem de todos os cartões, de todos os cartões existentes no nosso projeto.